então chegou aqui o nosso notebook que a gente vai usar na camper porque o outro computador que nós tínhamos ele era de gabinete é muito grande para ficar na camper então a gente até deu um, uma pausa aí no, na elaboração de vídeos e agora chegou ele é da Dell, ó. veio com, com essa configuração, essa caixa Parece um uma mala, tá vendo? Parece uma mala, vou mostrar aqui, Tá vendo? Vamos abrir aqui. Então. alguns dias que chegou, sabe? A gente até tentou no início carregar o.. O.. o PC aqui, mas era muito complicado. Vamos ver se tem algum lugar pra abrir, né? Ele não diz nada como se abre Diz que tem um item aqui, tá no meu nome tudo Direitinho Vamos ver... Eu vou abrir aqui é, é complicado, a gente não sabe como é que é aqui dentro ah, Mas isso aqui deve ser de correr por aqui primeiro é, tem uma outra caixa por dentro Olha aí Tá vendo? Olha aí, aí. eu consegui abrir, cortei aqui Vamos tirar é? Nosso novo computador que é um notebook. Olha aí, Alienware. É, é um notebook gamer, tá vendo? Aqui é, porque para editar vídeos 3D, a gente tem uma maquininha, uma câmera 3D, aqui ó, Essa câmera já fica muito pesado um computador, mas o meu lado Acho que é esse aqui. Olha lá, olha aí que bacana. Aqui, isso aqui não é nada, é só para segurar. Aqui dentro, primeiro, olha aí, vem o cabo. Tá vendo Nossa, é grande, rapaz, pesado. Podia ser mais leve esse negócio aqui. Tá vendo? Deixa eu ver quantos 12.31 FL 240 watts. 3.5 10. 1240 volts Acaba Mais nada né? Vem aqui na caixinha isso aí E o computador tá aqui Ó Um paninho E agora vamos puxar aqui Tem uma fita Tá vendo? Aí a belezura, né? Que coisa mais chique, hein? Ah, depois tem que ver um, como carregar ele pra lá e pra cá, né? Deixa eu ver, rapaz. Tá fechadinho ainda. Tem um, coisa colante aqui, ó. Vou tirando aqui. Adianta, isso aqui não, não é, não é uma... um case não é um para guardar ele né só para entregar mas até entregar ele, né a gente conseguiu olha aí. lá bonito né olha que design dois USB Ó, um HDMI mais um USB tá vendo tem uma porta aqui lateral para rede, fone de ouvido e só também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem uma entrada aqui. Essa aqui é de energia. Tá? Então tá. Um manual. Aliware. Tá vendo? 15, 15 polegadas, Aliware da Dell Aliware M15R6. Esse é o nosso note para poder fazer os vídeos da camicleta. E agora está viajando de camper. No princípio, camicleta era o nome que a gente deu para o motorhome. Né? Mas com o tempo a gente foi vendo que camicleta é muito mais do que um motorhome. Camicleta é um, é um uma visão de vida. E por isso a gente vai continuar com esse nome no canal e, e na rede social. Porque independente de se é camper, se é motorhome, camicleta é a busca de sonhos. Né? E quem não entendeu o que eu estou dizendo, Entra lá em camicleta.com.br ou orionpinto.com.br que é o site, e veja o que, que era a camicleta e qual é a ideia. E por que esse nome existe. Tá bom? Então, agora vamos abrir aqui o notebook. Não vou ligar agora, né? Que show, hein? Tá vendo? Intel core i7. Tá vendo aqui? Olha. É bonito, hein? Teclado. Esse modelo, olha só, ele não tem aquele negócio de pezinho para levantar, ó. Tá vendo? Tem uma câmera, não tem proteçãozinha na tela aqui pra arrancar, não tem nada. Pô, agora vamos descobrir como é que funciona, né? Eu sei que esse aqui tem um uma placa de vídeo, vídeo, foi é, 8370, se não me engano. Deixa eu ver. Aqui, ó. Que não diz a configuração dele placa de vídeo e essa placa de vídeo é muito importante para poder rodar os o, o programa uh, adobe premiere né? exige muita capacidade Acho que aqui embaixo eu vou deixar aqui okay? é da Dell, que né? aqui não diz, as configurações são internas, né, mas é o 8370, a placa de vídeo, então tá, feito, feita aí a abertura do notebook, só que quando a gente comprou o notebook, veio também, dentro desse pacote, da Dell, Por que é brinde, né? Mas fazia parte da promoção. Um fone de ouvido, aqui está a nota fiscal. Tá? Um fone de ouvido gamer. E você, você é honesto. Eu nunca vi um, <risos> então não tenho nem ideia de como é que é sei que fazer a parte eu achei que era interessante esse esse preço, né, com esse pacote. E aí tá. dentro dessa caixa. Um fone gamer. Alienware 510 H 7.1 gamer e etc, tá? Eu acho que eu vou ter que aprender agora alguns jogos, né? Porque diz que esse aqui, esse computadorzinho aqui roda qualquer jogo que tem por aí, qualquer um ele roda, né, com alta resolução. Vou ter que aprender algum Gamer né? lá Não de conta. É, é bacana, eu jogava, mas eu jogava Mario <risos> faz tempo, né? Olha que bacana! Vamos ver como é que abre. Vamos puxar, Tchê, cadê o manual de abrir? Ah, tem uma colinha aqui. Estava ansioso porque a gente faz vídeo porque a gente gosta, né? Gosta de fazer, gosta de. Produzir os vídeos e não estávamos mais fazendo. Agora, olha aí, rapaz, né? coisa mais chique. E deve ser um, espero que seja, né? O Bluetooth não deve ser com cabo. Se for com cabo aí eu fecho o bico, né? Ai, não tem nada de cabo, caro, sei que é um cabo aqui, cara eu acho que é com cabo mesmo é com cabo rapaz aí ó cabo transmite melhor o, o sinal também tem isso né tá vendo aí os cabos cabo de conexão cabo de volume olha só barbaridade rapaz Vou fazer um curso para aprender a mexer nesses coisas aqui. Aí, que é show? Que é tal, tá, ó? Vou mostrar aqui. Olha é que show. Gostaram? Então tá. Bora fazer vídeo, né? Bora fazer vídeo. Oi.